Xandão, fala do meu Jux aí, fala do meu Jux Olha o que te aguarda aqui, ó, Xandão Olha o que te aguarda aqui, Xandão, não fala do meu Jux Porra, ó Porra Não fala do meu Jux, mano Tomar no cu, cara